Eu achava que ser moleque doido era matar aula pra fumar um baseado Eu achava que ser moleque doido era andar com a carteira de cigarro no bolso Era pegar as meninas mais gata da escola Era roubar o carro do meu pai no final de semana pra poder ir pra balada, ficar doidão Isso que eu achava que era ser moleque doido Eu achava que a vida era igual um campeonato de futebol Onde os cartões amarelos são zerados na fase mata-mata Onde tudo que eu tinha feito durante os meus 15, 16 anos iam ser zerados depois que eu fizesse 18. Até porque 18 ia ser de maior, né? Ia ser dono do meu próprio nariz. Que ilusão, né? Eu achar que as coisas que eu tinha feito aos 14, aos 15, aos 16 não teriam consequências. Elas tiveram sim consequências e eu sofro os resultados dessas escolhas, eu sofro até hoje. Eu queria colar com a galera do fundão, eu queria imitar a galera do fundão. Eu queria ser sempre o centro das atenções. Nessa de querer imitar a galera do fundão, eu acabei tendo meu primeiro contato com a cocaína. Que foi a droga que me levou pra derrota. Foi a droga que me derrubou, destruiu a minha vida. Comecei a furtar pra conseguir manter o meu vício. Até eu cometer o meu primeiro assalto à mão armada. Rodei. Com 19 anos, eu conheci o fundo do poço devendo altos traficantes, pesando 57 quilos, maxilar fraturado, 16 parafusos, 4 placas de titânio que eu adquiri durante uma treta no carnaval. Meus pais doentes de tanto sofrer não suportavam mais a minha presença dentro de casa. Fui internado pela primeira vez. Fugi, né? Eu, preso, sem fumar, sem beber. Com um monte de gente me dando ordem? Jamais. A conta chegou. Aquela conta que eu achei que outra pessoa ia pagar por mim foi jogada debaixo da minha porta e lotada de juros. Ah, e lembra daquele assalto? As investigações rolaram, rolaram, rolaram e eu fui condenado. Seis anos e dois meses de reclusão. Que saudade da clínica. Não tinha mais papai e mamãe, né? Minha conversa agora era direto com os polícias. Quanto sofrimento E por quê? Porque eu achava que eu era um moleque doido que eu queria imitar os maloqueiros Mas no meio dessa loucura Eu tive a oportunidade de conhecer um moleque doido de verdade Esse sim eu tenho prazer em imitar E esse moleque doido é Jesus Por que Jesus? Porque tem que ser muito moleque doido Pra você poder amar os seus inimigos Pra você amar aquele que te traiu Pra você amar aqueles que te rejeitaram para você amar o pobre, para você perdoar quantas vezes for necessário. Ser moleque doido é você arcar com as suas responsabilidades, você arcar com a consequência dos seus atos, é você ser responsável ao ponto de ser chamado pelo seu nome, não de vagabundo, não de noiado, não de preguiçoso. Ser moleque doido é você poder ter uma mina legal do seu lado, você poder ser fiel a ela, é você poder correr atrás do que é seu Você poder trabalhar, pagar suas próprias contas Isso é ser moleque doido Tá ligado aqueles caras que eu imitava lá atrás? Que eu achavam que era um moleque doido Hoje eles são só uma lápide no cemitério Mas aquele que eu resolvi imitar Ele também morreu Mas ele ressuscitou E hoje ele vive Vive aqui, ó Dentro de mim